Fala, jogador, tudo bem com você, meu amigo? Hoje a gente vai falar sobre a Ned, aquele jogo da Blue Box que virou a maior piada da internet, né, velho? E eu vim aqui hoje pra falar que, na verdade, é a indústria que tá fazendo uma piada com a gente. E ninguém tá falando isso. Porque, pensa comigo, eu venho aqui, aí eu pego e dou todos os indícios... De que eu tenho um produto na minha mão Que é muito legal Muito massa Que vai dar certo Um produto interessante Que faz similaridade com outro produto Que pode ser que Esse produto que esteja na minha mão aqui ó, Seja de uma mente brilhante E assim Tem todos os indícios de que é uma coisa sensacional E até agora nada E eu nunca te mostro o produto O que o que, que é isso? Cara, ontem a Blue Box ia fazer um, um teaser revelação né, do jogo. Às 4 horas, soltou um, um videozinho lá de um cara andando lá. Não sei quem, nem quem que é. E depois ficou ali 3 horas, 4 horas se desculpando lá no Twitter. Falando que não dava para colocar lá por problemas técnicos. Inclusive ela joga a, né, a Lenga Lenga, que eu costumo dizer... De que, desculpe, somos uma empresa pequena, é, então, tenham paciência. Eu falei, cara, se você é uma empresa pequena, desiste. Se você não consegue, desiste, cara. Porque uma, o que, que a empresa pequena tem? Ela tem que ter qualidade ou preço. Então, uma, uma empresa pequena, como é que ela pensa? Pô, eu vou entrar no mercado. Então, eu vou disputar com grandes players do mercado. O que, que eu tenho que ter? Preço ou qualidade? Se eu conseguir agregar os dois, excelente. Eu vou passar de uma empresa pequena para uma empresa média e depois para uma empresa grande. Agora, se eu não tenho nem preço e nem qualidade, não justifica eu ser uma empresa pequena. E falar que isso é uma desculpa entendeu é é diferente por exemplo dessas empresas por exemplo aqui lançou o Hades lá é que ele esse jogo ele já chega no mercado com um preço bem inferior a Blue Box não cara a Blue Box vai lançar um jogo tipo a lá preço full price com qualidade peba é isso que vai acontecer então a Abandon, pra para mim ele é uma piada da indústria com relação a gente porque, na última década, a gente começou a comprar ideia e não jogo. Cara, eu passei, um, eu passei o meu período de infância nem sabendo que existia trailer de, de jogo, cara. A minha infância nunca teve, era o boca a boca, era a revista. E, hoje em dia, as empresas com 6, 7 anos, 8 anos de antecedência me tá com um teaser me tá com um trailer me tá com uma gameplay que não tem nada a ver com o jogo quando foi que isso virou o padrão da indústria Porque hoje em dia o padrão da indústria é esse. então o cara começa e ele já começa errado né começa errado com essas essas práticas aí se eu fosse uma empresa pequena hoje começaria diferente colocaria um jogo Foda-se o gráfico, porque gráfico ninguém tem ninguém tem hardware mesmo para rodar essa porra é, em 4 K. Então tira o gráfico ali, ó, tenta outras coisas, procura, tenha uma ideia interessantíssima, aplica essa ideia de uma maneira muito interessante também dentro do jogo e coloca um preço baixo. Pronto, pronto. Tá, tá feito Agora não é possível Que as pessoas lá da Blue Box Cara Só tem cara gênio lá Você vai me dizer Que lá tem é, Tem coelho morto lá Tem Pô, o cara tá fazendo estágio na faculdade ali Contratou Não, o cara tá fazendo administração Acabou de fazer administração ali, nós vai contratar Não, o cara ali, um programadorzinho ali ó Acabou de fazer um curso curso online lá no, no Udemy, vamos encontrar, não mano, não é assim, moço lá só tem a, a, a nata dos profissionais com relação a games, pode ser que seja, não seja tão excelentes quanto outra empresa lá, que já tem o cara que é o, né, aquele cara lá acima, pode ser, mas assim, nível técnico é igual, só tem a nata, e não é possível que essas pessoas não tenham visto isso. De que não adianta ficar colocando teaserzinho, não sei o que... Tentando vender uma ideia que não existe ainda. Imagina os caras comentando lá... Ah, não, mano, a gente vai fazer um, um, um teaser aqui, ó... Vamos, vamos ficar brincando com esses idiotas aí, ó... Ah, a gente, a gente fala que o jogo começa com... É, começa com S e termina com L... Opa, Silent Hill, Silent Hill... Os caras vão ficar pensando que é Silent Hill vai hypar demais. Vai ficar... Então, o que eu tenho pra dizer é o seguinte... Se você tá por dentro aí do que tá acontecendo com a banda aí, se não tá, mano, procura. Não vou ficar comentando aqui, não. Procura aí o que que tá acontecendo. Tem muito canal que faz aquela, aquele roteiro desgramado, né? Falando tudo o que aconteceu, não tem paciência nenhuma. <risos> o que a gente sabe é o seguinte, prometeram um teaser, prometeram lá que iam falar alguma coisa a respeito do jogo. O jogo tem todos os indícios de que é um, um Kojima Productions, né? Tem todos os indícios que seriam um, um tão esperado Silent Hill. Mas acaba que toda essa palhaçada da indústria, que não é só a Blue Box que faz, mas é todas as empresas, está prejudicando aí. A, a gente vai criar um ranço em cima dessa, desse jogo. E mesmo que ele seja bom, ele vai ser ruim. Entendeu? Então, é... Essa política da empresa de hype, de teaser, de trailer de... Mano, para de ver isso, véio. para de ver isso Você sabe qual que é o jogo que vai prestar Um jogo que a Rockstar lança, os jogos da Sony Pronto, não tem mais o que falar Não tem mais o que falar Antigamente tinha o, o Kojima lá O jogo que o Kojima lançar, você joga, mano Jogo bom é isso, o resto, se der de graça lá na Epic Games você baixa, se tiver 10 reais, 15 reais na Steam aí você compra, você vai comprar jogo full price que você nem conhece, você vai, vai comprar um, um Battlefield a 600 conto, véio, a 500 conto, que é o mesmo jogo que tem 20 anos, você vai jogar um Call of Duty que é o mesmo jogo que tem 20 anos também, você vai comprar FIFA, véio. entendeu, então... Apesar que FIFA e PES agora é de graça, né? Mas você vai pagar a microtransação nesse trem até, até se lascar. Era melhor que fosse pago. É. Então, assim, para com essa porra, né? Para de ficar vendo trailerzinho, de ficar hypando trailerzinho, de teaserzinho e ficar comentando esse trem. Mano, quando o jogo estiver pronto na sua mesa, você jogando, você fala se é bom ou não. Agora precisa ver um teaser, precisa ver um trailer, precisa ver uma gameplay. Não, o jogo é excelente. É tudo mentira, cara. Vou falar a verdade pra você... É tudo mentira. Não passa de mentira. Teaser é mentira, trailer é mentira. Tudo que eles falam antes de entregar o jogo é mentira. E funciona assim. Hoje a indústria é desse jeito. Beleza? Então eu queria deixar isso aí, esse pensamento. Coloca aí nos comentários o que você acha desse assunto. Já se inscreve no canal aí se não é inscrito. Se inscreve aqui, rapaz. para você ter ideia. Da... Se puder me ajudar com um like aí, eu agradeço demais. Beleza? Ah, um grande abraço para todo mundo. Falou!